Não, a sufrologia não é charlatanismo, a sofrologia também não é mágica. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês todo o respaldo, toda a validação científica que tem por detrás de todas essas práticas psicocorporais, incluindo, então, a sufrologia. Olá pessoal, meu nome é Simone Simão, esse é o Calma Gente Calma, e nesse vídeo eu vou explicar para vocês que a prática da sofrologia, assim como várias outras técnicas milenárias como a meditação, a hipnose também, o yoga, tem uma validação científica. Aqui na França, as pessoas são muito ligadas em ciência, assim, as pessoas não são tão religiosas quanto no Brasil. E eu diria que a grande religião dos franceses é a ciência. Eles precisam antes de se interessar por uma técnica nova ou qualquer coisa, qualquer novidade que exista por aí. Eles precisam que isso tenha sido testado e aprovado e, enfim, estudado. Eles não se jogam de cabeça, assim, em novidades. E cada vez mais a sofrologia está entrando aqui na França nos hospitais. Isso em si já é uma grande validação porque jamais é, os médicos e, e outros deixariam a sofrologia entrar dentro do hospital, os sofrólogos entrarem dentro do hospital se não houvesse comprovadamente um benefícios para os pacientes nessa dessa prática. Para entender é, como que a sofrologia pode ajudar pacientes, por exemplo, e não somente pacientes, né, pessoas que estão com uma saúde ok também, a irem melhor, a gente tem que entender várias coisas. A primeira coisa que eu queria explicar para vocês é uma coisa bem básica sobre o funcionamento do cérebro. Dentro do nosso cérebro, a gente tem um sistema nervoso autônomo e dentro dele, ele tem, assim, vamos dizer, dois compartimentos, digamos, que são perfeitamente antagônicos. Eles são completamente contrários um ao outro. O primeiro compartimento, digamos assim, é o sistema simpático. Vocês vão ver que ele não é tão simpático assim, embora ele se chame simpático. E o segundo é o sistema parasimpático. O sistema simpático é aquele que é acionado, digamos assim, é aquele que domina o nosso cérebro, quando a gente está estressado. Então, ele manda ele manda a gente para a ação, né? a gente tem que fazer alguma coisa para resolver essa situação que causou o estresse na gente, ele manda aquele banho de cortisol para a gente e não é um problema que esse sistema simpático exista, muito pelo contrário, a gente precisa, você viu aquele meu aquele meu vídeo em que eu falo sobre o estresse, o estresse não é ruim em si, né? o estresse só não pode dominar a nossa vida. Então, que o simpático exista é muito pelo contrário, é útil para a gente. O problema é que o simpático, ele domina o nosso cérebro. E normalmente, teoricamente, deveria haver um equilíbrio entre o parassimpático e o simpático. Porque o parassimpático é exatamente o contrário do simpático. Ele é muito mais simpático do que o simpático, na realidade. O parassimpático é o que a gente chama o nosso médico interior. É ele que permite que a gente se acalme, que a gente se relaxe, que a gente possa dormir mais facilmente, que a gente possa é, apaziguar a dor também. E a gente tem muito mais dificuldade em colocar ele para funcionar do que o simpático. Então, a prática da sofrologia, meditação, etc, etc, vão te ajudar a justamente ativar esse médico interior. E a cura é muito mais fácil, o bem-estar é muito mais fácil, o estado geral dos pacientes é melhorado né, quando a gente consegue ativar mais facilmente esse parassimpático e quanto mais você praticar justamente mais você vai continuar você vai conseguir desculpa ativar o parassimpático muito mais facilmente muito mais rapidamente justamente eu estava vendo outro dia é, um documentário no Netflix que se chama Heal ou seja cura em inglês esse documentário é super interessante Ele fala justamente de várias pessoas né tem tem tem depoimentos de pessoas que foram curadas com várias práticas assim complementares à medicina tradicional. Tem vários médicos também falando nesse, nesse documentário. E tem um deles que fala que justamente o estresse é a causa maior de todas as doenças crônicas que a gente tem hoje. E não somente ele é a causa, mas ele é, o estresse é o que nos mantém também doentes. Né? Ele causa doença e eles colabora para que a gente continue doente. Por que, que o estresse causa doenças? Por uma razão muito simples, o teu, o teu corpo não pode fazer trocentas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, enquanto ele está lutando contra o estresse, que ele está lá cheio de cortisol, né, lutando para sobrevida, né, porque o estresse é isso, o teu corpo identifica que você está correndo risco de vida. Enquanto ele está lutando para manter você vivo, né, ele não pode lutar de maneira tão eficaz contra as doenças. Nosso sistema imunológico é abalado, é enfraquecido pelo estresse. Então, o estresse igual a maior probabilidade de ficar doente. Controle do estresse, obviamente, teu sistema imunológico ele vai estar tá, uh, funcionando muito melhor. Tem um, eu li também uma, um artigo, algum tempo atrás, numa revista francesa, é, muito interessante, eles falavam de um estudo que foi feito é, com várias pessoas praticando meditação ao mesmo tempo que elas estavam fazendo um eletroencefalograma, ou seja, elas estavam meditando com eletrodos na cabeça e o, o barato dessa, desse, desse estudo é que durante algum momento, durante essa meditação, ia acontecer uma explosão de 115 decibéis. 115 decibéis é muito alto, assim. 110 decibéis é o equivalente de um show de rock, 120 é, você já sente dor no ouvido, e 130 é o limite do rompimento do, do tímpano, ou seja, 115 decibéis é uma explosão muito, muito alta. E os participantes desse estudo eram diferentes pessoas que já praticavam a, a, a meditação há muito tempo ou há pouco tempo e tal. E dentre eles tinha um, um participante muito conhecido aqui na França, porque ele é um monge budista francês. O nome dele é Mathieu Ricard. E Mathieu Ricard, obviamente, já medita há muitos anos e ele medita horas e horas por dia. Então, assim, entrar em estado meditativo para ele é meio banal, né? E... Eles queriam justamente analisar a reação das pessoas ouvindo essa explosão e meditando ao mesmo tempo. E as pessoas reagiram de maneiras diferentes, né? algumas saíram do estado meditativo, abriram os olhos, enfim, tomaram um susto. O Mathieu Ricard reagiu assim. Ou seja, ele ouviu a explosão, né? senão ele não teria feito isso, mas não... Praticamente essa explosão, essa agressão vinda do lado de fora, né, praticamente não teve nenhuma incidência. Ele tem tanta facilidade a entrar, a se concentrar, a se recentrar, que uma explosão de 115 decibéis praticamente não teve nenhuma incidência no estado meditativo dele. Então, sem querer fazer com que você se torne próximo a Matheus Ricardo, porque também, também não precisa tanto, né, e, enfim, ele levou muitos anos para chegar a esse ponto, isso prova o quê? Que uma prática psicocorporal, né? nesse caso a meditação, mas a, a sofrologia tem as raízes dela na meditação também, então a, medita a sofrologia também vai te ajudar a atingir esse estado em que você se torna muito mais impermeável ao estresse. O estresse vai continuar existindo, mas você vai conseguir ter uma espécie de autoproteção para não se deixar agredir por tudo que acontece. Tem um, um outro assunto muito interessante que eles abordam também nesse documentário Rio, que é o efeito placebo. O efeito placebo é algo muito conhecido na medicina, isso não é de agora, isso já é conhecido há 300 anos. E o efeito placebo é o quê? É a prova do poder da mente a favor da nossa saúde. O efeito placebo o que é? O efeito placebo é dar para uma pessoa, para um grupo de pessoas, geralmente quando os estudos são feitos, é um grupo de pessoas que recebem um remédio falso. Um remédio de açúcar, um remédio de farinha, sendo que, obviamente, essas pessoas não sabem que elas estão recebendo um remédio falso. Geralmente, a gente tem dois grupos, um grupo de pessoas que recebe o um remédio de verdade e um grupo de pessoas que, re que recebe o um remédio falso. E a gente pode perceber que no grupo de pessoas que receberam, então, o placebo, o remédio falso, o efeito esperado, né, vamos, vamos supor que era um paracetamol, tá, um, um remédio para combater a dor. As, o corpo das pessoas, pelo simples fato que elas acreditam que elas receberam um paracetamol, ou seja, um remédio contra a dor, elas acabam tendo muito menos dor ou eliminando completamente a dor do corpo delas simplesmente porque elas acreditam que aquele comprimidinho ali possui a capacidade de acabar com a dor delas. E frequentemente nos estudos que são feitos sobre o efeito placebo, a diferença entre o grupo que realmente recebeu o remédio e o grupo que não recebeu o remédio não é tanta assim. Às vezes, tipo, a eficácia do remédio é de 80% e a eficácia do placebo, às vezes, é 40%, 60%, quando não é igual. Obviamente, tudo depende do, do remédio, nem, nem a, o poder da mente também não pode tudo. Então, assim, de maneira nenhuma eu tô aqui com esse vídeo te dizendo. Largue todos os remédios, largue todos os tratamentos. Não é isso, o poder da mente não pode tudo. A gente pode justamente utilizar o poder da mente como algo a mais, algo que vai poder agilizar, algo que vai te deixar ser talvez um pouco mais protagonista também de um tratamento. Né? Você pode ajudar, digamos assim, é, um efeito de um tratamento que você já tenha. E mais uma vez, de maneira nenhuma, eu tô aqui pregando. O fato de que você abandone tratamentos e que você simplesmente imagine que está tudo correndo bem, não é isso. O poder da mente é algo a mais. Eu vou falar também de um algo a mais muito interessante, que é a visualização. A visualização, se você já me ouviu, se você já viu meus vídeos anteriores, você viu eu falando do fato de que metade da sessão de sofrologia é um exercício de visualização. E a visualização, nesse, nesse documentário Rio, eles falam também, tem um, tem um médico chamado Joe Dispenza, ele, logo no iníciozinho do documentário ele fala do, do, do, da experiência dele com a visualização. Ele sofreu um acidente de bicicleta, ele foi atingido por um carro, ele caiu no chão, ele teve seis vértebras que foram comprimidas por causa desse acidente, e basicamente ele tinha umas, duas soluções, ou ser operado, era uma, uma, uma operação muito invasiva, arriscada, ou passar o resto da vida de cadeira de rodas. Ele decidiu que ele não queria e ele foi pra casa e ficou visualizando, visualizando, visualizando a reconstrução das vértebras dele. Então as vértebras todas direitinho, bonitinho no lugar, ele fazia isso durante horas e horas e horas por dia, e dez semanas depois ele voltou a andar, eu não sei, no documentário não fala, se ele tinha algum outro tratamento, eu imagino que ele devia tomar remédios, né? ter outros tratamentos é, fora isso, ele não fez só visualização, eu suponho. Mas a visualização ajudou ele a quê? A encontrar, a, a acreditar na possibilidade de cura. Ah, Simone, então quando ele estava visualizando as vértebras dele ficando no lugar direitinhos, alinhados, alinhadas, bonitinho, as vértebras dele estavam se alinhando? Não! Não foi o poder da mente que colocou as vértebras no lugar. O poder da mente fez com que ele mantivesse um estado de espírito muito mais otimista, muito mais positivo. Um estado de espírito muito mais positivo ajuda a pessoa a manter a motivação, porque é difícil manter a motivação quando você está doente, quando você está de cama e que você tem que passar meses e meses nessa situação. O fato de imaginar que existe a possibilidade de cura, existir a possibilidade dele para ele voltar a andar, ele não estava completamente condenado, isso muda tudo. A, a pessoa fica com uma disposição que é diferente. E isso motiva isso ajuda os tratamentos outros que a pessoa pode receber. Então, mais uma vez, não é mágica, não é charlatanismo, é mudar o estado de espírito da pessoa, imaginar talvez um depois da, da operação, depois da, do, do tratamento, onde sim, é possível é, que haja uma cura, quando é possível, obviamente, quando não é possível, a gente não vai brincar com a cabeça da pessoa e fazer ela imaginar coisas que não são possíveis, mas quando é possível, a gente pode sim imaginar é, uma reconstrução física, e isso geralmente tem efeitos muito positivos no ânimo e no estado de espírito da pessoa. Para continuar exemplificando o poder da visualização, tem um livro absolutamente excelente, que eu já devo ter lido umas três vezes, que o título dele em português é Com a Vida de Novo. E ele fala da experiência de três pessoas, um oncologista e dois psicólogos, é, numa clínica que eles tinham nos anos 70, no Texas, se eu não me engano. E que justamente nessa clínica, eles, um deles era oncologista, né? então eles cuidavam de pessoas que tinham câncer, com todos os tratamentos clássicos do câncer, obviamente, quimioterapia, radioterapia, mas também com outros tipos de tratamento, como relaxamento e visualização. E eles explicam justamente como essas pessoas chegavam nessa clínica desanimadas e desmotivadas, e com medo uh, e fracas, né? E a visualização, os exercícios de relaxamento e visualização traziam esperança para essas pessoas, não uma falsa esperança, mais uma vez, não é isso. Mas quando a cura era possível, ou pelo menos uma melhoria do estado deles era possível, porque às vezes a gente não pode falar de cura, mas a gente já pode simplesmente imaginar que a quimioterapia vai funcionar e que uma melhoria, num primeiro momento, vai ser possível. E as visualizações ajudavam muito nisso. As pessoas imaginavam, então, obviamente que eram visualizações guiadas, né? as pessoas visualizavam o tumor como, por exemplo, sei lá um amontoado de açúcar e vinha, uma água e lavava completamente a água, então simbolizava a quimioterapia que lavava completamente aquele tumor que desaparecia completamente. A quimioterapia pode ser também é, representada por uma espada, por... Enfim, tem várias possibilidades de, de se visualizar isso e a pessoa sente realmente aquele alívio porque, afinal de contas, essa é uma possibilidade. A pessoa chega lá meio derrotada para baixo e ela passa a acreditar que sim, Existe a possibilidade que dê tudo certo, que sim, é possível que o estado dela melhore, é possível que a quimioterapia funcione, e isso dá aquela motivação, aquela energia que ela precisa, e precisa-se de muita energia justamente para continuar uh, indo às uh, sessões de quimioterapia, indo para a radioterapia, uh, embora o corpo esteja fraco, a pessoa esteja desmotivada, tudo isso. Então, esses são alguns exemplos, eu poderia dar vários outros exemplos aqui, de como o poder da mente, o poder da visualização, o poder da, da, da respiração, ferramentas muito importantes, e isso mostra, então, como a sofrologia vai poder te ajudar a combater o teus estresse, a, de repente, sair de um estado de patologia, junto com outras técnicas médicas, obviamente e te ajudar a ter uma vida melhor, a ter uma saúde melhor. Não deixe de se inscrever no canal, de dar um like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo, espalhe esse conteúdo para outras pessoas, mande para os seus amigos no WhatsApp se você gostou do conteúdo, para que mais e mais pessoas conheçam a sofrologia. Muito obrigada por ter me assistido até aqui, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!